Deixa eu sair de baixo Alô, tudo bem com vocês? Então, gente, voltei aqui de volta Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta Então, gente, depois de muito tempo eu voltei aqui né? Fiquei alguns dias, algumas semanas Sem postar vídeo pra vocês Eu não sei se vocês sentiram falta, sim ou não Mas, whatever Não importa que eu estou aqui de volta, estou gravando vídeo pra vocês E o vídeo de hoje que eu vou Não sei se eu te saio porque eu não tô assim Meu chá de novo Eu esqueci de tomar chá, mas tudo bem. Estou gravando esse vídeo aqui um rapidinho Um vídeo muito rapidinho pra vocês Porque daqui a pouco eu vou sair e... e esse dia eu não tô tendo muito tempo de gravar Por isso que eu estou um pouco sumida No meu canal aqui eu não estou postando muitos vídeos Não estou tô... É, o que importa é que daqui a pouco Talvez eu possa postar mais vídeo pra vocês Porque a minha inspiração pode Ou não, né? Ou eu posso continuar sendo Não gravando vídeo porque eu não tenho conteúdo Ou sei lá A vida segue, enfim o vídeo de hoje é sobre palavras em japonês Que talvez você não saiba ou você saiba Você que vive no Japão então você vai se identificar muito com essas palavras Porque, por exemplo, quando a gente vai passear pro Brasil Ou vai embora pro Brasil A gente acostuma com aquelas palavrinhas do dia a dia Assim, como Daijobo ou Arigato né? Que é normal, mas tudo bem é, Mas essas palavras, assim, que você costuma falar no dia a dia você não fala no Brasil, porque o pessoal não entende Mas aqui todo mundo entende, todo mundo se comunica assim. Então hoje eu vou falar algumas palavrinhas Eu não sei quantas, mas na verdade são várias palavras Aqui eu vou falar algumas que são mais dia a dia, que todo mundo fala tá? E talvez você que mora em outro país não saiba essas palavras Mas eu vou falar Ou talvez você veio aqui no Japão, tipo, chegou assim no Japão Você tá vendo meu vídeo, meu canal, eu não sei porquê Mas você não saiba não sabe o que é. Ou talvez você vai vir passear pro Japão. Não sei. Enfim, você vai ter alguma conexão com o país aqui. Hoje eu não vou ver. Pra quem não sabe E hoje eu vou falar um pouco sobre essas palavras E normalmente essas palavras não, não tem um significado exato Por exemplo, tem na palavra do português a palavra saudade E ninguém sabe dizer literalmente essa palavra em outra língua Porque só o Brasil tem essa palavra saudade E o Japão também não é diferente Tem algumas palavras, só que a gente talvez não usa Mas também tem algumas palavras em japonês que a gente usa no dia a dia Que não tem aquele negócio tipo de falar em qual é a tradução Verdadeira Quilo. Não sei se vocês estão me entendendo nesse vídeo, mas tá Tenta me acompanhar de Que nem eu tô me entendendo direito a, a primeira palavra que eu peguei assim, que eu falei, eu uso bastante É arigatô. Ou arigato gozaimasu", né? Pra ser mais... Polidos. Arigato é... Obrigado, dá para explicar tudo bem. Ah, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado... Arigato gozaimasu. Quando você coloca gozaimasu, assim, você finaliza com essa palavra. Quer dizer que você tá sendo, tipo, mais agradecido. Tipo, muito obrigado, tipo, ou mais polido. Eu não sei saber explicar muito direito, mas tá. A segunda palavra que eu percebi que eu uso bastante, assim, no dia a dia, e muitas pessoas também usa é o onegai ou onegai shimasu. Tipo, é, é tipo um favor. Onegai é a favor. Peraí, deixa eu falar em ordem. <risos> eu estou falando meio pra lá e pra cá. Enfim, onegai significa por favor. Ou quando você quer que a pessoa faça um favor. É, por favor. Vocês entenderam? Quando você coloca a palavra shimatsu no final, quer dizer que você quiser... É mais, é mais polido, mas mais tipo... Faz um favorzão aí pra mim. No dia a dia, você fala, ah, faz um onegaizinho aí. É, essa palavra significa por favor. Então, é, por um favor, faz por favor. Onegai. eu ouvi muito isso aí no dia a dia. Eu até mesmo com os japoneses. que eu vi que também eu uso bastante, é daijobo. Daijobo, olha, é os top dos top, assim, na lista de palavras que você vai usar sempre se você for morar aqui no Japão ou se você for mesmo, assim, passear aqui no Japão. Daijobo é uma palavra que você vai usar sempre. Tipo, até no Brasil você vai usar daijobo. Não tem como. Até quem não fala direito em japonês fala daijobo. É você ter a noção do quanto daijobo é bem usado. <risos> e daijobo significa tudo bem. Tipo, tá tudo bem. Ah, da jogo. Ah, okay. É, jogo. Tá ok. Sabe aquela expressão do ok? Ok? Tem. É, é a mesma coisa. da jogo. da jogo. <risos> quarta, quarta palavra. Eu não sei já mais qual. Mas a próxima palavra é gomen ou gomenassai. Sempre vai ter a palavra cortada no meio. Meio que abreviada, assim. Vai ser uma palavra... A palavra incompleta é com alguma coisa... Finalizada, tipo, quando você usa uma palavra, assim, finalizada, tipo, arigato ugozaimasu ou onegai shimasu ou até mesmo falar palavra que eu vou falar, gomen nasai, assim, ó, que tem a parte de finalização, a palavra inteira. Só que daí, como no dia a dia, tudo e tal, aí você meio que abrevia, assim, aí você só corta no meio. Aí você fala gomen ou arigato onegai. <risos> e gomen ou gomen nasai significa desculpa, nada mais. Desculpa. que usa bastante, é quando você tava tá torcida de alguém, assim, tipo... Você vai lá num docai, ou um docai é festival de esporte. Todas as escolas tem um docai. Não importa se é coco ou se é... Enfim. É, Gambare significa uma palavra que você quer demonstrar que você quer que a pessoa se esforce até o final que ela consiga vencer Algo desse estilo Mas eu não sei uma palavra exata, eu acho que é se esforçar mesmo Mas fica tanto estranho Vocês que usam gambaré ou algo do tipo, vocês me entendem Ah, não se usa só na escola, também se usa pra quando você quer então a pessoa ah, esforça, tá? Ó, tô torcendo por você Várias outras palavras que agora não veio na minha cabeça mas a última palavra é Mero O que que é Mero? Mero significa e-meu Mero e mero, mero, e mero. em inglês, então, eles meio que pegaram essa palavra em inglês e traduziram para o japonês aí pegou esse negócio de, de meiro Para quando você quer enviar alguma SMS SMS eu perdo algum, eu não sei como fala mas você quer enviar alguma mensagem para pessoa pessoal daqui você usa meiro se você vai enviar alguma coisa enfim, gente, é, essas palavras que eu vim aqui trazer pra vocês Assim, um pouquinho é, Vocês perguntam muito pra mim Tipo, pra eu falar japonês Falar japonês com quem Eu não sei Mas eu vim trazer essas palavras aqui pra vocês que, que, que pedem muito isso E eu nunca sei o que falar em japonês Então eu trouxe essas palavras aqui pra vocês Entender um pouco mais de como a gente se comunica aqui no Japão o Brasileiro se comunica no Japão Mas você que é do Japão aqui Que mora no Japão Ou está visitando aqui no Japão Você sabe que existem essas palavras e você vai usar tipo meio que no dia a dia. É meio que normal já, já faz meio que parte do vocabulário. Mas se você sabe ou de outras palavras ou se você quer saber o que significam outras palavras alguma algo desse tipo, você comente aqui embaixo que eu vou estar lendo pra vocês e eu posso também trazer outro vídeo pra vocês falando um pouco sobre as palavras japonesas, eu explicando sobre apesar que eu não sei explicar muito direito me desculpem por não deixar muito claro assim, porque até eu não sei falar como expressar essas palavras ou traduzi-las em, em português é como aquelas palavras em inglês ou expressões em inglês que você não sabe traduzir em português ou vice-versa, sabe? fica naquela região mesmo, tipo assim enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, ó, dá um dedito para cima. inscreva no canal se você quer mais vídeo alguma coisa assim, desse tal. Comente aqui embaixo se você gostou se você quer outro tipo de vídeo, sei lá. Eu tô meio assumida, então. Até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau! <risos> Vou finalizar um pouco legal aqui, um pouco kawaii desse pra vocês aqui. Sayonara. Acabou. <risos> Tchau.